você acha, olha só esse tremendo absurdo, o que você acha de fazer corrida praticamente de graça na 99 Pop, somente para agradar os passageiros e enriquecer o bolso da 99? O que? Como? 99 Pop lançou uma nova categoria chamada 99 Poupa. Essa categoria é praticamente uma forma de tirar a corrida dos outros aplicativos e trazer todas essas corridas para 99 Pop de uma forma mais barata para o passageiro. Olha só essa novidade, eu vou pegar aqui o meu celular, Eu vou colocar aqui também no cantinho da tela para vocês lerem comigo, olha só. Essa novidade, esse 99 Pop, é um lançamento que vai estar acontecendo em, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. É, cadê? O lançamento acontece aqui em Duque de Caxias, exclusivamente para motoristas parceiro 99, hoje, no dia 2 de junho, que foi ontem. Estou postando esse vídeo dia 3. E para os passageiros, vai estar disponível essa opção a partir do dia 3, hoje. Então hoje o pessoal lá de Duque de Caxias já está podendo fazer essa nova modalidade 99 pop, ela diz aqui ó, é mais uma opção de ganhos, o 99 pop não chegou para substituir o 99 pop, e sim para te dar uma opção de ganhos nos horários com menor chamada, olha só o tremendo absurdo disso, olha só, você pode ativar ou desativar quando quiser, para você começar a aproveitar o potencial de ganhos dessas chamadas, você já inicia com a opção ligada, ou seja, eles já vão te forçar ali, deixar ligado, você aceita ou não, ou você pode desativar da forma que você achar melhor. E é um tipo de corrida opcional, e olha só a parte que eu acho um absurdo, olha só, é importante reforçar que o 99 Pop não é um substituto do 99 Pop pois é, essa troca não valeria a pena para você, ou seja, a 99 Pop ela já sabe que essa opção não vale a pena para o motorista. E por que será? Por que diabos ela tá lançando essa categoria pro motorista? Não sei. Para ganhar dinheiro, para tirar dos outros aplicativos, para trazer tudo para 99, para ela continuar ganhando dinheiro. E o motorista, ó? Se lasque, é isso que ela tá dizendo. Olha só, tremendo meu. Eu fiquei literalmente abismado quando vi essa notícia. Sinceramente, eu fiquei. Meu, se ele sabe que não vale a pena, por que vai lançar essa categoria? Eles já deixaram bem explícito isso. Deixou bem visível para o motorista que ele pode aceitar ou não. E que não vai valer a pena. O que eu acho impressionante é que não tem nenhuma cláusula, nenhuma parte desse aviso aqui, desse comunicado, dessa notícia, falando que eles vão reduzir a taxa deles. Não, só vai reduzir o valor para o passageiro, o motorista vai ganhar menos, mas a 99 vai continuar ganhando a mesma coisa, a mesma taxa. O que, que você achou dessa bendita notícia? Achou legal? O 99 Poupa, ele tem previsão de custar por volta ali de mais ou menos uns três, quatro reais. Uma corridinha que geralmente os passageiros pagam 7 reais ali, 6,50. Vai custar apenas três, quatro reais para competir com os ônibus e tirar a corrida dos outros aplicativos. Eu particularmente recomendo que você desative essa opção e não faça. Porque, meu, você só vai gastar com combustível, só vai gastar com a depreciação do seu carro e não vai ganhar bosta nenhuma. Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro rodando com os outros aplicativos. Por isso que eu sempre recomendo, se cadastre em mais de um aplicativo. Não dependa somente de uma fonte de renda. Porque você dependendo somente de uma fonte de renda, se sujeita, se escraviza somente nela. E você tem que ter uma visão empreendedora, tem que correr atrás de coisas que são mais benéficas para você. Então, o que, que você achou dessa notícia? Mande aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para eles ficarem cientes sobre esse 99 polpa. <risos> eu vou falar para você, eu não consigo me controlar de tamanho absurdo que é essa categoria. Mas mande aqui nos, seus, nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada de novo que eu posto aqui no meu canal, combinado? Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!